Olá, desbravadores! Hoje eu tô aqui com a Tarsila e com o Leandro, do canal Canadá Fora de Série. Olá! Olá! E eles não sabem o que está esperando por eles. Jesus! Começa agora mais um desafio das gírias LGBT. Sério? Em inglês. Sim. Boa sorte pra vocês. <risos> Vamos lá, a primeira é Basic. Bom, se fosse pelo óbvio, uma pessoa muito... Tipo, ah, she's so basic Tipo, hum Nossa ah, Então, o... tá certo é um <risos> simples, mas... simples, ela é muito Ela não tem nada demais ela É, é bem... ela não tem nada demais é. ah, O dele chegou mais perto Ah, pelo amor de Deus, O né? dele chegou mais perto, desculpa Ponto pro é. Leandro Já não tô gostando Agora, o que que é uma lug? L de... Hum. lésbia? Tá. Uh. Nossa, hein? Uber. <risos> não, isso é proibido aqui em Vancouver, gente. Ai, é verdade. Entendo, verdade. Aliás, verdade, olha, Vancouver. Verdade. verdade. Ponto negativo para Vancouver. É. Não, não, essa, essa tá difícil. Eu tô Nossa. pensando em mil combinações aqui, mas. Não faz sentido na minha E outra. quando você falar vai ser uma coisa tão idiota que eu vou dar na sua cara. <risos> eu posso falar? Vai, vai, perde, vai, um, ponto, vai, perde vai. um ponto, Vamos lá. Lesbian until graduation. Ah, aquela menina período... aqui nos Estados Unidos. Vai estudar fora, vai morar fora. Aí tem a experiência dela. É, aí quando é. volta pra casa, é. casa com um o cara. Era é. fácil essa, é. mas. Era fácil essa. Perderam um ponto assim. Ai. Agora vai uma, a mais fácil, eu acho, pra vocês. Caraca. Dyke. Sapatão. Ah, sapatão. É uma gíria, né? É. Tá, ponto pros dois. Não, ele não, eu falei antes. Não, você falou antes, tá, tá bom. Não, mas vocês falaram junto. Não, mas aí eu tenho um ponto e tem outro. Ah, não, deixa o ponto para ela, deixa o ponto para ela, pode deixar Então, ele deu o ponto pra ela. É isso, é casamento, gente. <risos> tá vendo muito ordem de Zine Black essa daí, por isso que ela... Ah, ó, agora ela já vai, ela vai manjar, agora ela já ah, vai, ó. Jesus, é. assim. ah, Aí ela já tá. vai... O próximo é... A hundred footer. Que a mulher, sei lá, que ela tem um pezão, ou alguma coisa assim. Não, não. <risos> não. Tá bom, vou falar, né? Vai, vai, vai. Uh, a hundred footer é... Uma medida de distância, então, quando você fala que uma menina é a Hunter's Future, quer dizer que você consegue ver de longe que ela é lésbica. Ah. Hum. Boa. Agora, não é uma gíria só LGBT, mas é bem usada hum. Mug. E não tô falando de caneca. É falar se teria alguma relação, tipo uma coisa meio subliminar aí, né? Não. Man Until Graduation? Alguma coisa assim? Não. <risos> <risos> ah, <Aí>, eita, então, ó. <risos> ó! Ó, ó! Logo, ó, Lange, ah, Eita, não. E dá uma de não. Mug é uma gíria pra falar da cara. É, é... Ai, caralho. A próxima é um phrasal verb. É um phrasal verb? Ah, eu não sei se é um phrasal verb. O pessoal da gramática aí vai, vai me falar se é um phrasal verb ou não. Então, o que eu vou falar é uma expressão que é Clock the mug Clock? Clock the mug Você falou que mug é o rosto, tipo ah. de... É tipo fazer um preparo antes de de se montar, talvez? Não Se montando? Sim Tá bom, vou te dar esse ponto Não, tá. eu, eu, eu vou ser super muito... mereço esse ponto comigo Clock the mug é montar, no sentido, o rosto, né? Se montar no sentido de joga essa maquiagem aí ah, não tem isso. não tem a ver não tem a ver com tempo de preparo não tem a ver com o tempo de preparo ah, tem com com de tempo de joga, de joga preparo. na cara se você tem a ver aí. com coloca isso aí coloca tipo, essa não tem a ver com ah você vai demorar 10 minutos pra fazer não, não, não é, tipo, não é porque quando o você coloca coloca faz, o faz. Que é... não tem nada a ver o é tipo, clock. Faz isso, aí que... isso. então o próximo vai ser o seguinte ah gostei desse esse não é só pro mundo LGBT mas é muito usado no celular desperation number é tipo alguém tá enchendo o teu saco uhum. e você vai passar o número errado só pro cara sair sair fora, sai para e me encher o saco. Não. Ou quando você vai. precisa catar alguém, quer, não sei o que, você liga pra um tipo de um serviço de encontro, alguma coisa assim. Ah, uh, não. Tipo um Tinder, não. Não, aí é um. Hotline Bling. Ah, não nessa ideia. Tipo assim, só sobrou... Não, não pode ser só sobrou, você vai no desespero para não ficar sozinho no final da noite, porque não é isso. Tá? Como que é o negócio? Tipo assim, só sobrou pessoa X no final da noite. Ah, vai no desespero para não ficar sozinho, vai você mesmo, filho. Vai. É uma pessoa... É o da de desespero, só para não... Bem... Não, eu acho que não você é... Metade, né? Você acerta acerta metade da... Você acertou metade. Porque... Não. Que metade? Chega de meio ponto para você. Tem, eu acho que vocês nunca foram num bar aqui, né? Porra, não. não. Tá, eu, eu, eu vocês vão entregar os pontos, né? Eu vou ter que explicar pra vocês. Ah, ah eu lascou o ponto, né? Tá ah. bom, vamos <risos> lá. Óbvio, até no jogo não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você não consegue enganar ponto, né? Tá bom, vamos lá. Vou explicar pra vocês. Aqui, quando você vai. Os bares aqui, eles têm um horário pra servir álcool. Até. Até 3 da vezes. manhã. Então dá umas 2h30, 2h40. Eles falam: let's call. aí Todo mundo vai pro bar. que é a última. Última chance, última chamada. Sim. Porque senão depois os caras não servem mais bebida. O Desperation Number é. Deu duas e meia, você tá ali no bar, você se arruma com alguém, vocês bebem e já vão embora, não. Né? Entendi. assim, vamos chapar. Não o é porque cagunha, só existe aquela pessoa. O... É porque Sim. já tá acabando. Já tá chegando Olha, a hora tá de ir embora. Garanta, tá você quer? Embora, então vamos aproveitar esse momento embora, aqui hein. já. Vamos virar o caneco Exato. e depois. Vamos embora. A próxima vai ser. Delete Blade. Pessoa acorda dos dois lados. Ah, pronto, pronto ponto pra cara. ela. Acabou. Beijão, mãe. acabou, acabou, vamos dar os cinco, sabe aqueles cinco pontos de, de, de game show? Quando a pessoa acerta assim na lata? Vamos nozinha, tá só barulhinho que tá. da moeda só no que que não. E agora mais uma, que vai ser a última, essa que aí tem é... tem que ser bem fácil, né? Essa é bem fácil, essa não tem como vocês errarem, missionary work. Missionary, missionary é papai e mamãe. Não nesse caso. Tentando convencer alguém a se converter ou a seguir a palavra dele. Tentando alguém. Eu, você tentando, tá cantando alguém, tentando, Não, calma, sabe? Tentando fazer Não, alguém te descobrir falar: dele. seu amigão, você é gay, ou enfim por favor, né? Não, você tá tentando levar alguém pra cama. Vamos lá, os Deixa dois, eles acertaram metade, agora só falta os dois aí entrarem no consenso que eles querem falar, né? Tá, mas então tá um pouco a pouco tá ali... Tá um pouco aí de cada um, se aí Se juntar tudo, faz suruba juntar... aí. Então eu vou dar o ponto pros dois, né? Que é o seguinte, é o trabalho missionário da pessoa, né? Chegar lá, tentar converter a outra, como outro? Pra levar ela pra cama, pronto, os dois acertaram, a gente não tem... Né? Tá bom, vai Eu vou dar o ponto pros dois Falar Falar amigão, né? Amigão! Amigão! Brother! Amarado. Então, vamos, vamos lá? tá indo vamos. ali, uma coisa na broderagem, né? Mas é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse desastre, desastre. só Só vídeo-aula aqui Mas desculpa, o Y tá difícil pra vocês, hein? Mas é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá aqui um like, clica na cara deles aqui para acessar o Canadá Fora de Série E se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo com seus amigos E é isso aí, até mais!